A Câmara Legislativa está discutindo um projeto para obrigar as empresas de entrega por aplicativo a fornecerem mais estrutura para os entregadores. Entenda agora na reportagem. Hora do almoço e a gente já pensa naquela comida quentinha, aquele cheiro de arroz com piqui. <risos> Olha, se você não gosta de piqui, você que lute, porque é muito, muito bom. Mas eu tô falando isso porque, nessas horas, muita gente acaba pedindo comida por aplicativo. Tem muita promoção, muita opção, mas você sabe que a comida não chega sozinha, né? Faça sol, faça chuva, ela sempre chega de um mesmo jeito. Esse é o Marcelo. Ele é entregador faz oito meses. Chega a fazer até dez entregas num dia. E adivinha o melhor horário? O horário que eu gosto bastante de rodar é no almoço, né? entre as 11h30 e meia, as 2 da tarde. É o horário que tem bastante pedido. Boa parte do tempo, Marcelo passa assim, esperando do lado de fora. A gente não tem um ponto para a gente esperar, né? Então a gente chega no restaurante não tem uma água. Alguns tem, né? Dão água para gente beber, tem suporte. Outros não, a gente tem que ficar na rua mesmo esperando. Pois a Câmara quer que seja criado um ponto de apoio para quem faz delivery. Ele deve servir como um verdadeiro quartel general para os entregadores. A ideia é que tenha internet, chuveiro, vestiário, lugar para comer, para descansar e também para estacionar a bicicleta ou a moto. Segundo o projeto, são as próprias empresas de entrega que vão ter que criar esses locais em cada região administrativa. Se elas não respeitarem as regras, podem ser multadas ou até proibidas de operar aqui no DF. O deputado autor do projeto diz que tudo isso partiu de uma demanda dos próprios entregadores para melhorar as condições de trabalho deles. Essas empresas de aplicativo elas precisam dar o um mínimo de estrutura. Eles já não têm relações de trabalho formais. Então o um mínimo de estrutura para carregar o celular para o trabalho né, e para outras demandas que eles têm, eles precisam ter. Se tivesse, realmente faria muita diferença um ponto de apoio. Isso é de, de suma importância para a gente. Só porque, porque às vezes nós não temos lugar para a gente usar o banheiro... Um... Um ponto de apoio para a gente tomar uma água, entendeu? Para carregar o celular e ter que ficar pedindo nas lojas, no, nos mercados aí. Quem não é entregador também aprova a ideia. Eu sempre peço comida por aplicativo e eu acho que, assim, a carga de trabalho dos caras é gigante. Então, tendo um ponto de apoio desse é, é, vai melhorar a qualidade de trabalho deles. Agora, vem cá, você está carregando uma comida super quentinha, super cheirosa aí nas costas, não bate fome não também? Às vezes sim, é. Às vezes na hora do almoço, na hora do pique, né, que tem hora que a gente não para para almoçar, vai almoçar mais tarde, então às vezes dá uma fome sim, com certeza. E aí, Gabriel, acabou a reportagem? Acabou, acabou. Agora eu estou fazendo um negócio aqui super importante, estou pedindo minha galinhada, pique. Você quer também? Ainda não há prazo para que o projeto seja votado. Em nota, o iFood disse que acompanha a tramitação na Câmara. Também disse que reconhece a importância de pontos de apoio e que está analisando diferentes formatos. Mas, segundo a empresa, o governo também teria que colaborar no investimento. Nós também procuramos as empresas Uber Eats e Rappi, que ainda não se posicionaram.